Oh! Oh! Bom, dia. Bom dia a todos. É um grande prazer te representar a Universidade de Brasília e a Academia Finatec para falar assunto inteligente oficial conosco hoje. É inteligência artificial, nós falamos as coisas básicas, conceitos, metodologia e aplicação. Antes, começa a falar, eu, porque eu estou dando disciplina de inteligência artificial para alunos de graduação na ciência computação e engenharia de computação. E também da aula de inteligência artificial para Pós-graduação da UNB. Então, antes de falar, eu perguntei para a turma de graduação: o que, que eu vou falar com nossos colegas aqui na Campus Party? Eles falam: o oh, professor, fala o que você falou conosco. Já é suficiente. Então, podemos assim? Ótimo. Então, vamos falar cinco pontos. Estamos na era de inteligência artificial, conceito básico de IA. Assim por diante. Então, nós estamos na era inteligência porque todo mundo fala sobre inteligência artificial. Então, quando você está falando em inteligência artificial, primeiro momento, nós já sabemos tantos cinemas pelo Hollywood, pelo novela nos Estados Unidos, na China, Japão, assim por diante. Este é o mais famoso x machine Esse cinema até sustou tantas pessoas profissionais, audiência, sociedade. Quem já assistiu a esse cinema já sabe, será que inteligente é assim? Então, nos Estados Unidos, MIT, melhor universidade, dos Estados Unidos na engenharia, ele tem relatório periodicamente. O presidente Trump, Estados Unidos, ele sancionar um plano para a América First, em inteligência artificial. O Conselho de Ciência e Tecnologia, como CNPq no Brasil, ele preparou uma estratégia de tecnologia de inteligência para o país. Neste plano é muito importante, enquanto para Estados Unidos, enquanto para internacional os países mais relacionados. Na China, mesma coisa. A China está desenvolvendo muito, muito rápido de inteligência artificial. Olha a TV deles, eles já está colocando o repórter como robô. E também, quando tem uma grande exposição, eles já tem uma identificação de faces de tudo de nós. Eu, você, tudo está na banco de dados. Aí diz que tem uma Festival de cerveja de Tindal. Aí, dentro este festival, de início até final, ela conseguiu prender oito traficantes, só por causa dessa detecção de fazes. Aí, a IA ele é mais afetada pela evolução de indústria. Por exemplo, nós sabemos durante longo tempo de humano. Dois, 200 anos atrás nós temos a primeira revolução indústria com os máquinas de vapor. A depois nós temos segundo, temos terceiro. Agora nós estamos na quatro Revolucionar, Nós temos indústria 4.0. Esse 4.0 significa que tem Internet of Things, tem Cloud Computing, tem inteligência artificial, mas inteligência artificial está liderando nesse desenvolvimento de indústria. Aqui está uh, apresentando os dez países mais investido, mais desenvolvendo, dá mais valor de aplicação de inteligência artificial, como Estados Unidos, como China, Japão, a Inglaterra, a Alemanha, França, Canadá, Rússia, assim por diante. Mas, nos Estados Unidos, cada ano, ele tem um evento, Cep Insight, ele incentiva startups para novos inovadores, como neste evento. Esse evento tem uma grande missão, é incentivar inovadores, incentivar empresários. Na, no setor de inteligência artificial, cada ano, ele se incentiva 100 melhores empresas, startups apps no setor de inteligência artificial, como esse primeiro na Sense Time, nos Estados Unidos, quando ele está in, começando a startup, uma mesinha, uma salinha, mas agora ele agrega 4 bilhões US dólares. Olha, startup com inteligência artificial, ele pode mudar a vida de vocês, pode mudar a vida do mundo. Então, a startup é muito importante. O governo federal, ele também no Brasil, investiu 18 milhões de startups. Imagina você incentivar uma sementinha de 18 milhões, depois só uma empresa, uma empresa na China, nos Estados Unidos, ele já agregar 4 bilhões de dólares. Por isso, a startup é importante, a inteligência artificial é importante. Vamos entrar na segunda parte. Porque todo mundo fala inteligente artificial. Olha aí, ah, conhecimento, aprendizagem. Todo mundo fala, o que, que é IA? Ah, eu quero saber. O que é inteligente artificial? É assim, inteligente artificial tem duas palavras-chave. Inteligente artificial. Primeiro, ele é inteligente como humano. Segundo, ele está usando inteligente, passar para a máquina. Por isso, a inteligente artificial. Tá. Quem é pai? O primeiro ano de inteligente artificial, é pesquisador, chama John McCarthy. Ele está propondo esta terminologia desde 1956. Mas o inteligente artificial, quando eu dou aula para meus alunos de graduação na UNP, eu falo assim: quatro pontos. Se pessoas aprendeu esses quatro pontos, já é inteligente artificial. Se não saber, quando você sair da porta, ninguém pode falar você foi aluno meu, tá? Quais quatro pontos? Primeiro, busca. Busca é uma coisa muito importante, mas que pena, não tem ponto à toa, tá? Aí a gente fala assim: o busca, primeiro, Google. A gente sabe, todos os dias, quantas vezes você faz busca na Google? Quantas vezes? 20, 50, assim por diante. Gente, quando você está olhando a tela de Google, o que, que você sentiu? Eu sempre senti como eu fosse estar na praia de Copacabana, olhando frente. Porque o cubo está mostrando uma grande mar sem fundo. Nós podemos fazer muitas coisas com busca. A busca, nós aprendemos algoritmo de como realizar busca. Segundo, nós estamos estando apresentação de conhecimento, tá? Terceiro, aprendizagem. Apresen aprendizagem é fundamental de inteligência artificial. Quando você sabe, busca, sabe apresentar seu conhecimento e sabe como fazer aprendizagem, o que, que sobrou? A tomada de decisão. Isso aqui é muito importante aprender quatro pontos para entender inteligência artificial. A potagem para estudar inteligência artificial ele divide quatro categorias também. Primeiro, assim, sistema que age como ser humano. Ele tem pensamento, computamento humano raciocínio. Quando você combinar esses quatro bilhões, é nós queremos fazer. maioria caso, nós fazemos sistema que age como ser humano, como machine learning está fazendo. Eu vou falar isso bem. O que é machine learning? Então, quando vocês falam de IA, já tem uma colega de reportagem que está me perguntando preocupação da sociedade sobre a IA vai invadir sociedade. Mas tudo bem. Vamos entender primeiro. A IA também dividir em, em, em, em duas partes. Um, IA fraca, dois, IA forte. Em inglês, weak AI strong IA. O que é a IA fraca? IA fraca ele é um sistema de inteligente para resolver problemas de sociedade, indústria, acadêmica, assim por diante. A maioria trabalha hoje em dia, ou quer dizer, 95% de trabalho hoje em dia está a essa categoria de inteligente fraca. O inteligente forte é uma perspectiva relacionado à criação computadora, com consciências. Nesta parte, na pesquisa, como eu falei, sobra 5%, na verdade, o que nós podemos saber é esse inteligente forte, só na cinema. Porque, na realidade de pesquisa, não existe inteligente forte. Aí nós temos... Observando nós, colegas vivendo junto com o nosso ambiente, nosso mundo, dois passarinhos, papagaio e cova. O cova é muito inteligente. Olha, olha, na pedra nós temos dois tipos: um é pedra, outro é plástico. Olha, cova, ele sabe como pegar pedras e pega comidas. E depois, nós temos o papagaio, esse papagaio, ele sabe direitinho de aprender como falar o humano está falando. Até as pessoas que o robô, chama Sofia, ela sabe muito bem de falar. Mas, no fundo, de fundo, quem está fazendo pesquisa, a gente sabe. Sofia só fala o que o humano ensinar, ela fala. E também, muito importante, nem ela sabe o que ela está falando, como o papagaio, tá? Isso aqui é muito importante. E a única coisa é mais inteligente é o cachorrinho. O cachorro, ele conseguiu Convencer o humano, dar mil atenção para cachorro. O cachorro acho que é uma parte de inteligente forte. Tá? Isso aqui é nosso cachorro na casa, nós chamamos ele tudo. Gente, quando eu saí da parece, já estou preocupado com ele. tá? Então, mas agora nós estamos uma definição de IA, agora eu queria saber. Todo mundo fala, eu sou IA, eu sou isso mas, realmente, o que é IA? Felizmente, em 1950, tem um grande pesquisador chamado Turing, Alan Turing, ele inventou um procedimento para identificar o que sistema é inteligente. O que não é inteligente. É uma coisa muito simples. Ele tem um experimento com salas fechadas. Um humano vai ser testado, outro o sistema vai ser testado. O interrogador ele está perguntando para o computador ou para o IA. Assim este sistema conseguir enganar o teste ou interrogador, então esse sistema é inteligente. Quem já assistiu o filme X machine, machine? Nós sabemos ele já, essa Eva, era enganada com quem está fazendo o teste e quem é interrogador. Isso aqui é teste de Aí depois, a evolução de inteligência artificial. A inteligência artificial está grande parte. Ele inclui machine learning. Machine learning inclui deep learning. Assim, o que IA pode fazer? Como ele faz com este figura? Reconhecimento de imagem, aprendizagem, resolver problemas complexos, aprendizagem e experiência, assim por diante. Aqui, eu queria apresentar o que, que é paradigmas de aprendizagem. Na verdade, aprendizagem, nós temos que ter uma observação, aprender, e depois, indução, e depois, estender. Tá? Agora, vamos observar um procedimento de novo, é cabo, noces e trânsitos. Olha o cenário ok. Quando ele quer comer nasce, ele não tem como, porque é muito, muito forte. Aí ele joga fora para o carro passar nele, aí depois ele come. Mas quando ele come ele é muito, muito tenso. Ele não consegue comer, bom, é muito perigoso. E como ele sabe? Ele observou, o quando tiver falou, aí o carro lá Então, ele joga nasce. Para o chão, em frente de falou, o carro passou. Aí depois, olha, quando falou com o pedestre, é verde, para o mesmo, para carro é vermelho, aí ele anda tranquilamente para comer. Sim, é Olha, ele vai comer. Aí depois, ele com, anda na para comer. Olha, ele vai comer. Olha, olha, olha, com, olha, olha carro, porque o carro falou, ele comeu. Quando comeu, falou, abriu, ai, olha, ele sai rápido. Só que ele descobriu, qualquer falou serve para ele fazer isso. Então, tudo isso faz parte de procedimento de aprendizagem. Tá? é a intuição, assim por diante. Agora, quando a gente fala uma coisa leve, a gente fala uma coisa mais... Forte. Nós sabemos que em 2016 o Google ele impactou o mundo inteiro, porque primeira vez o computador venceu o melhor jogador de Go, uma xadrez chinês. Este jogo é muito, muito difícil. Porque nós sabemos que para resolver problema é de problema de busca. Quando você quer fazer busca, você manda uma árvore. Para xadrez internacional, ele tem uma lacuna de árvore com 35. Ele tem profundidade de árvore de busca, 80. Mas para o chinês, ele é 19 multiplicado com 19. Com isso, aí, é, Lagoura de árvore é 250. A profundidade de essa árvore é 150. Para fazer este busca é impossível. Os melhores computadores do mundo hoje, até você usa cloud para fazer esta busca, é impossível. Só que o AlphaGo desenvolveu uma solução de Deep Learning. Com Deep Learning ele conseguiu otimizar neste aprendizagem com o humano e vencer o humano. Isso aqui é AlphaGo. Ah, logo depois, ele desenvolveu AlphaZero. O que, que é AlphaZero? AlphaZero, ele resolver. não vou aprender com o jogador humano. Eu vou aprender com regra básica de este gol. Quando ele aprender essa regra AlphaGo, ele fica muito mais inteligente. Muito mais forte do que o humano. Então, antes a máquina aprender com o jogador humano e depois a, o jogador humano vai aprender com a máquina. Porque a máquina é mais poderosa mais inteligente nesse sentido. E Alpha Star fica muito mais avançado ainda no início desse ano. Por quê? Porque Alpha Gol, Alpha Zero, ele só jogar um por um. Mas, ao facilitar, é muito jogar com muito. Até venceu o melhor jogador de games. Então, esse desenvolvimento impactou a sociedade. Ele levou, economizou pelo menos 20 anos de desenvolvimento de inteligência artificial. Agora, a pessoa pergunta Todo mundo fala aprendizagem, todo mundo fala deep learning. Qual é a diferença entre tradicional neural network e qual é diferente entre deep learning? Eu só falo rapidamente. Quando você usa machine learning de neural network tradicional, os especialista tem que identificar features comportamento de imagem, mas, às vezes, é muito difícil. Olha, o que, que é polo, o que, que é cachorro? Você tem que definir qual é a diferença entre cachorro e polo. Mas o Deep Learning, ele já não precisa, o mando, identificar features. Com grande massa de dados, ele consegue definir features ele conseguir identificar automaticamente o que, que é KFC, que, que é cachorro, que, que é polo, o que, que é aborto. Olha, esse covão de novo. Antes, ele jogava pedra para beber água, agora não. Ele usa ferramenta para beber água. Tá? Agora, metodologia. Vou falar, falar rápido. A inteligência artificial é uma área é muito especial. Às vezes, ele sobe, es, cai, sobe, cai. Durante longe, longo tempo de história. Olha naquela primeira figura. Realmente, ele aumentou em 1990, por causa o algoritmo e propagação. Aí, depois, ele caiu. E depois, colar de novo, porque inventou de inventar tá? Então, isso aqui é uma uh, roadmap de Desenvolvimento de machine learning. E de cada ano, tem uma pesquisa mais significante, mais impactada. Por causa do tempo, eu não vou entrar em detalhes sobre esse ajudamento. Aí, inteligência artificial, ele dividir machine learning, neural, uh, natural language de processo, aí, tipo sistema especialista, visão, fala, planejamento, robótica. Mas vamos falar Machine Learning. Machine Learning, em princípio, divide em três categorias: supervisionado, não supervisionado, por reforço. Aí eu vou falar rapidamente o que é essas três partes. Para aprender Machine Learning, vocês não precisam somente assistir palestra. Pode lá na internet, pega um curso de Stanford, open Course aí para aprender o que, que é machine learning. Esse professor anjo, ele escreveu um livro, ele deu uma aula, na no YouTube. Aí você pode acessar YouTube para aprender o que, que é machine learning, o que, que é deep learning. Ele é o melhor professor acho, do mundo para falar esse assunto. Aí, depois, vou falar o que, que é aprender de supervisionado. Aprender de supervisionado, é quer dizer, você está aprendendo com orientação de professor. Quando você está com dados, você tem dados de entrada, você tem dados rotulados, quer dizer, você já sabe as respostas corretas. Então, com este tipo aprendizagem, você consegue fazer uma classificação, regressão, estimação, assim por diante. Mas, agora, vamos supor que tem aluno já formou, já não tem professor para te ajudar, para tirar dúvidas. Como podemos aprender? Então, nós temos categoria de aprendizagem não supervisionada. Neste caso, você não tem resultado para ajustar a aprendizagem. Não tem problema. Nós temos algoritmos para realizar a aprendizagem não supervisionado. E também temos aprendizagem por reforço. Por exemplo, o AlphaGo, ele está desenvolvendo pelo apoio de aprendizagem por reforço. Porque quando você está realizando aprendizagem, o procedimento não tem professor, não tem competitivo, de, assim, mas ele tem uma compensa. Quando você está educado, o cachorro, quando ele faz bem, você dá comida. Quando ele faz bom, não faz mal, não vai dar comida. Então, com este compensa, você realizar aprendizagem como robô, como assim por diante. Agora vamos falar aplicação de IA. A aplicação de IA é um assunto muito interessante. Em 2016, quando eu estava na China, entrando no banco, quando a primeira pessoa eu vou encontrar, não é humano, é robozinho robôzinho, como ela. Ela perguntar o que, que o senhor precisar? Será que vai é para a caixa? Será que é conversar com alguém? Nesse robô, gente, Parece simples, mas no fundo, do fundo, como Amazona, o projeto Amazon Alexa, ele tem muitas coisas para apoiar. Pelo menos tem três tecnologias para apoiar. O que é? Primeiro, automatic Speech recognition, reconhecer de fala. E depois, natural language understanding, processamento de linguagem natural. E depois, text Speech. Explica do texto. Então, fala com texto, texto com fala. Então, toda esta tecnologia de coração, ele vai apoiar, realizar nesse atendimento de robô. Parece que o robô é inteligente, mas no fundo de fundo tem cloud, tem setor ABCDEF para apoiar. Ela para trabalhar em frente na Pocon. Tá? Então, isso aqui é projeto de Amazon Alex. Tudo esse projeto para apoiar um atendente para realizar serviço. Outro exemplo é simples: no Centro de Processamento de Delivery, DHL. Neste centro, ele. Olha, centro como não mudou, parece que não mudou, mas cada procedimento agregar com inteligência artificial. Por exemplo, primeiro serviço: inventário. A inventário, sempre você está pensando, um pessoal levando o para olhar números, mas não, hoje já tem a só voando na centro para fazer inventário. Quando a mercadoria saiu, quando a mercadoria entrou, tudo é automatizado. Os drivers usam caminhão automático, sem período. Assim por diante, nós não vamos entrar na detalhe. Aí, é tipo, Smart City. Nosso sonho para TF é realizar nossa cidade smart. Nessa parte, no gestor público, saúde, segurança, transporte, educação, turismo, energia, esporte, cidadania, sustentabilidade, negócio, tudo vai ser integrado, tudo vai ser inteligente. Isso aqui é sonho de nós, TF, mas daqui a pouco nós vamos realizar com isso. Daqui a 10 anos, quem sabe. E também, pessoas falam: fala, ah, eu não estou na área de inteligência artificial. Eu não uso a computação, eu não tenho a oportunidade de estudar na UNP com o professor livre. Não tem problema. Algumas tarefas pode realizar pela ferramenta. O Google, Facebook, Microsoft, Amazon, eles já desenvolveram algumas ferramentas para nós realizar tarefas de dia a dia a de a apresentação, a aplicação de inteligência artificial. Qualquer ferramenta desse daqui, se você domina bem, você não tem preocupação de seu emprego. Tem gente que vai te pagar caro para fazer sua startup ou seu emprego. Tá? Então, por favor, pode entrar no sistema, pega uma ferramenta, aprender três meses, entendeu? Tranquilamente, faça trabalho de inteligência artificial. Agora, falamos de perspectivas de inteligência artificial. Aqui na nossa Universidade de Brasília, junto com a Finatec, nós estamos lançando um procedimento de science de Dados, data, data science. O que nós fazemos? Primeiro, nós sabemos que em 2018, a ministra Carmen Lúcia anunciou início do funcionamento do projeto Victor. Esse projeto, Victor, é um novo juiz de STF. Quem faz esse projeto? Professor da UNB, nosso departamento, professor Teofro e Newton. Newton foi meu aluno de mestrado. Eles fazem junto com alunos, fazem um grande projeto para a sociedade. Agora, ele já começa a participar de outro projeto, junto com o FAB, eh, governo do Distrito Federal, para extração de informações de público oficiais usando a inteligência artificial, para acelerar os projeto de processo jurídico. E depois, eu tenho um laboratório que se chama Translab. Nosso laboratório é um de quatro laboratórios apoiados pela Boeing. Antes, ontem, a Boeing mandou uma um, certificação, meu aluno, Victor, eu ganhar uma Boeing Inventor, porque a nós pesquisa tema patente está depositando para Estados Unidos. O que, que nós fizemos? Hoje, nós sabemos, hoje em dia, o tráfego aéreo é muito tenso, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na China, na, na, na Ásia. Olha, é tenso, é muito denso. Como você conseguir representar as trajetórias de flight? Como você conseguir detectar conflitos? É uma tarefa em grande massa de dados. O meu aluno desenvolveu um algoritmo é uma realização de verdade, com complexidade. Com, Quer dizer, não fala complexidade. É, o trabalho deles conseguir fazer uma deteclação de conflitos muito muito eficiência. É, Terça-feira que vem, eu estou viajando para a França, porque eu fui convidado para participar da banca, de todo lado deles. O França, é na Escola Nacional de Aviação Civil, ele desenvolveu uma solução de complexidade mais Difícil de fazer cálculo. E Estados Unidos, Maryland University, também faz uma solução. Nós estamos melhorando do que todos os estados de arte. Foi realizado, pesquisado no nosso laboratório, na UNP. E também, nós estamos tentando viabilizar um novo projeto com esse projeto de Data Science para desenvolver um sistema chama Smart JPP. A Jardim Botânica fica mais smart para resolver problemas de incêndio aqui na Jardim Botânica. Isso aqui é um projeto proposto, agregando esse projeto de data science. Futuro de IA, como nós nossa sessão é futuro, nós vamos falar futuro. Gente, quando falam no IA, algumas pessoas estão preocupado. Será que eu vou perder emprego? Os alunos formados, Será que eu não consegui achar mais o que eu estou, não vale mais nada? Realmente. 47% de 70, 720 profissionais pode acabar o seu emprego. E a como atendente, analista de investimento, controlador, de auditor, assim por diante. Mas até na cinema diz que um dia a robô vai te roubar um ano. Mas fica tranquilo, essa preocupação não vai ter, porque cada revolucionário indústria ele, algum setor vai desaparecer, mas muito mais setor vai crescer. Como inteligência artificial, como eu falei no início, a startup agrega mais valor, gera mais oportunidade. Então, nessa preocupação, fica tranquilo. Olha, Estados Unidos, até 2014, 2016, até 2025, vai só agregar com inteligência artificial no setor de software vai agregar 59 bilhões de US dólares. Então, essa preocupação pode ficar tranquila, tá? E também, o futuro inteligência artificial, ele vai mudar diversos setores, por exemplo, automatização de transporte, onde pode fazer alguns trabalhos perigosos, ali pode resolver problemas de grupo, change, e também pode explorar lado os fronteiras novidades até estimar futuro futuro os inteligência artificial agora e também nós temos a grande novidade 5G na telecomunicação com esse 5G a inteligência artificial agregando com internet of science, com 5G com big data ele vai mudar o mundo realmente profundamente por exemplo, quando pessoas na healthcare, pessoas fazem diagnóstico, o paciente pode ficar na casa através tela fala com o médico. Como você tem comunicação 5G, muito rápido. Então, tudo isso, a cirurgia online, as pessoas fazem alguns diagnósticos, transporte moderno, assim por diante. Quando você agrega três, três coisas uh, juntos, aí mundo Vai mudar profundamente. Aí, no final, eu queria apresentar a nossa universidade. Como eu acabei de falar, nós temos curso de todo lado, mesclado para é, eh, pós-graduação informática. Nós temos é, cada. Ano tem duas disciplinas: Inteligência Artificial 1 um, é fundamental, Inteligência Artificial 2 é aplicação, Data Mining, Big Data, Machine Learning, assim por diante. E também nós temos mestrado profissional para ciência de dados. Nós temos curso de MBA em então, 2.4.0, 4.0, com academia, Finantech, assim por diante. Tá. Isso aqui é a comemoração de 30 anos de nosso departamento de ciência de computação. É isso. Muito obrigado. tá? Pode levantar alguns tempos, tem tempo para tirar dúvidas? Ótimo. Eu não entendi como a IA pode ajudar nas mudanças climáticas, porque eu acho que a IA pode dar informações, só que as informações a gente já tem. Hum. Seria a conscientização. A, a mudança climática só muda quando a, o comportamento humano mudar. Como que a IA poderia interferir? É assim, ó. Presta muita atenção, a inteligência artificial é uma ferramenta. Quem vai tomar decisão é humano. O que é ferramenta? Quando você usa a IA, tem grande potencial de processamento de imagens. Então, com grande massa de dados, de satélite. Com esses dados, a IA pode ajudar pesquisadores políticos, governos, intrusos para analisar esta imagem de desmatamento de florestal. com esse ele pode ficar muito mais eficiências de oferecer alguns fatos, de desenvolvimentos para dar sugestão para a autoridade, para pesquisadores, para observar online, na aula mais rápido possível, de saber o que está acontecendo de nosso ambiente, nossa terra, cada lugar. Então, a IA ajuda o humano. Ele não vai mudar o global change. Quando eu estou aula, se o aluno não tem pergunta, eu vou perguntar. Será que você quer eu perguntar? <risos> Ah, bom dia, professor. Meu nome é Antônio. É, eu gostaria de saber se, até que ponto a internet das coisas se diferencia da inteligência artificial é, e qual a principal correlação entre elas, porque existem a, alguns entusiastas do mercado que se, separam muito uma questão da outra. Boa pergunta. Gente, hoje em dia, a inteligência artificial ele é ponto cliente o ponto de servidor, como realizar esse inteligente? Ele não pode faltar internet, as Internet of Things, justamente ele está agregando todos os aplicativos de inteligência artificial, por isso nasceu 5G. A 5G é muito mais importante. Por exemplo, você fala que eu tenho uma solução a tratamento de grande massa de dados, eu vou identificar a face de todas as pessoas. Mas só que as soluções sua computador não tem como transferir mais rápido possível. Então, não serve. Por isso, esse slide, nós estamos falando, a integração de comunicação de 5G, inteligência artificial, Internet of Things, é fundamental para realizar nosso sonho, como Smart City. Sem 5G, você não tem carro sem piloto. O 5G é peça fundamental. Sem ele, infelizmente, essa, essa questão ainda está muito visionária. Exato, exato. Ok, obrigado, professor. Tá. O senhor acredita que... Aqui? Ah, tá. tá. O senhor acredita que é possível fazer uma inteligência artificial criativa como um humano ou não? Isso é uma característica nossa e não pode ser replicado por uma máquina. Agora, nós, como falamos, uma categoria... A inteligente fraca, inteligente forte. A inteligente fraca, ele é até inteligente, mas tudo está sob controlando pelo humano. Por exemplo, AlphaGo, AlphaZero, AlphaStar. Gente, o computador aprende todas as regras sozinha de jogos de 3 até venceu o humano, mas, infelizmente, ele é inteligente fraca, Por quê? Porque a inteligente forte vai ter emoção, criatividade, assim por diante. Então, a inteligente artificial, ele, até, vamos supor, 20 anos, todo mundo fala inteligente artificial, é inteligente artificial fraca. Tá? Só novela, só cinema tem... Interessante e forte. Professor, aqui. É, eu queria saber é, a perspectiva que o senhor acha dos próximos 10 anos. O que, é que pode acontecer com tudo, toda essa parametrização, aí, novas informações, novas tecnologias, e se isso pode comprometer a privacidade, a, a privacidade da gente. Na verdade, a privacidade é relativa. Ele não é absoluto. Mas imagina quando você tem um grande evento, tem uma pessoa de terrorista, ele vai derrubar esse evento. Assim nós temos uma solução de reconhecer face, e identificar tele, o que você acha? Quando você perdeu um pouquinho a privatização, mas você ganha grande segurança. Então, por isso, quando neste fator nós precisamos considerar a realidade de nossa sociedade, nós temos que ter um limite de aceitar ou não aceitar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês.